da Câmara Municipal, é, nessa luta já antiga pela instituição do GT, para a instituição do Plano Municipal de Livre Leitura e Biblioteca no município do Rio de Janeiro. Eu queria, iniciando essa nossa, esse nosso encontro, que não precisa de ter também muitas formalidades, né pode ser como como se constrói a escrita, a leitura, o livro, a poesia, a prosa, né? de maneira bastante é, tranquila, sem, sem as regras que nos aprisionam, as formalidades. Mas eu queria, inicialmente, fazer duas colocações que não peço é, necessariamente adesão de ninguém a elas, mas é porque é compromisso de todos os debates que faço, é, embora mesmo em espaços que as pessoas não concordem comigo eu, eu as estou fazendo, embora outras pessoas possam fazer outras declarações também eu quero iniciar é, dizendo que não reconheço o governo golpista de Michel Temer quero, Eu quero iniciar também com uma, com uma, uma menção ou uma moção de repúdio a declaração do secretário municipal de educação no dia da Consciência Negra em relação ao povo negro. Então meu, meu total meu total repúdio à fala do César Benjamin e aí do do, do César Do César, né? César Benjamim E quero assim para a gente iniciar é, feita as duas, feitas as duas colocações eu quero assim de maneira também rápida rápida rápida para a gente saber o, o, o o, o, o espaço que a gente dá e as pessoas que aqui estão, eu quero é, pedir uma apresentação rápida, rápida mesmo. É, Reinaldo está do lado de cá, Divino do lado de cá e o microfone vai passando de um lado e de outro. Reinaldo, faz favor. Só para dizer quem é e de onde vem uma apresentação rápida, tá bom? Começa aqui com a Luciana. Bom dia a todos, meu nome é Luciana Mota, eu sou bibliotecária e presidente do Sindicato dos Bibliotecários no estado do Rio de Janeiro. Final. É, meu nome é Leila, faço é, parte da assessoria do mandato da Raimundo. Bom dia, eu sou a Gisele Lopes, eu sou da Secretaria Municipal de Cultura, gerente de Livro e Leitura. Bom dia, eu sou Simone Monteiro, é, fui coordenadora do GT do Plano Municipal do Livro e Leitura. Por 16 anos eu coordenei ações de livro e leitura na Secretaria Municipal de Educação e há um mês e pouco eu me transferi para Multirio é, e Enfim, é isso. Bom dia. Senhora. Bom dia, meu nome é Arthur Carlos, sou assessor do deputado Valdeque Carneiro, professor da UFE. Bom dia a todas e todos. Eu sou Cláudio Tostes, sou assessor de comunicação do deputado Valdec Carneiro, na Cláudio. Bom dia, Biblioteca, sou bibliotecária da Biblioteca Vila João do Rio. O seu nome? nome é Regiane Brito. Rejane. É, bom dia, sou Maria Lúcia, da Secretaria Municipal de Cultura, gerente de é, gerência de livro e leitura. Bom dia, meu nome é Marisol, sou da Secretaria Municipal de Cultura e faço parte da, da equipe da Gerência de Livros e Leituras. Bom dia, meu nome é Cláudia, sou doutoranda da UERJ, em Comunicação, do -COM, e tenho feito um trabalho é, com Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira sobre a questão das bibliotecas, a questão da pertinência do projeto dentro da comunidade da importância dele, para a vida, tanto cultural e social, da comunidade. Bom dia, meu nome é Kelly, eu sou coordenadora e gestora da Biblioteca Teria das Palavras que fica dentro do Morro da Mangueira. Camila, bibliotecária da FNJ, a gente está em greve desde 10 de novembro e eu vim aqui participar do debate Bom dia, meu nome é André, eu faço parte do coletivo Leia na Praça. A gente atua lá no, no terreirão, no Recreio de e Entre as coisas que a gente tem, é uma biblioteca comunitária também, a gente vem aqui para conhecer e para interagir. Tá? Ótimo, André. Bom. Bom dia, eu sou Mariana Rosadas, repórter da Rio TV Câmara. Bom eu dia, trabalho. meu nome é Flávia, sou bibliotecária, é, trabalho na prefeitura e sou da Biblioteca de Campo Grande. Bom dia, eu sou estudante de Biblioteconomia da Unirio, me chamo um Obrigado, Hugo. Bom dia a todos, eu sou a Evelyn Chaves, coordenadora da Subsecretaria de Identidade Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e trabalho junto com a Gisele Lopes lá na uma das gerências é a gerência de livro leitura Olá eu sou a Silene sou professora da SME sou bibliotecária e trabalho na gerência de mídia e educação coordenando as bibliotecas escolares municipais Bom dia Antônio Júnior sou da secretaria municipal de cultura subsecretaria de identidade cultural Bom dia, meu nome é Sheila Araújo, eu sou tesoureira da Biblioteca Comunitária, que fica Monteiro Lobato, que fica na comunidade Morro do Banco, na Barra da Tijuca. Eu sou Luzia de Decenta, sou da Biblioteca Comunitária Wagner e em Rio das Pedras, da Rede Conexão Leitura, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Bom dia, sou Mônica, é da Rede Baixada Literária de Nova Iguaçu, e coordeno o eixo temático de incidência política lá no município para discutir a incidência pra, no plano municipal do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, que já foi aprovado desde 2014. Bom dia, meu nome é Carlos, eu sou mediador de leitura na Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius, que fica em Rita das Pedras, Jacarapaguá. Da Faz parte da Rede Conexão Leitura e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Bom dia, é, eu sou Simone Araújo, também sou lá do Rio das Pedras, da Biblioteca Comunitária do Rio das Pedras. É, faço parte da Rede Conexão Leitura e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias também. Ótimo, Simone. Bom dia, meu nome é Camila, eu estou assessora do Programa Nacional. Programa Prazer em Ler, do Instituto CEA, que acompanha bibliotecas comunitárias. Bom dia, eu sou Beethoven, uh, trabalho na coordenação da Biblioteca Comentária teoria das Palavras e sou articulador e co-gestor da Rede Conexão re Leitura. Bom dia, eu sou a Ana, sou mediadora da Biblioteca da... Teria das Palavras e faço parte da Rede de Conexão Leitura. Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou assistente na Superintendência de Leitura e Conhecimento na Secretaria de Estado de Cultura. Secretaria Estadual, né? Bom dia, meu nome é Márcia eu sou bibliotecária da Biblioteca Municipal de Valença. Olha, Bom dia, Júlia, é embaixada literária e Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, sou jornalista. Bom dia, sou Sandra Viana, da Biblioteca da Maré, Iria José, ligada à Conexão Leitura e à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Bom dia, eu sou Marilene Nunes, gestora da Biblioteca Inês José, na Rede Conexão Leitura. Bom dia, eu sou Patrícia Nogueira, sou professora atuante na briga para a gente ter bibliotecas nas escolas e, e principalmente, bibliotecários. É, sou escritora, trabalho na Secretaria Municipal de Cultura e, ano passado, atuei no grupo de trabalho do Plano Municipal de Livro e Leitura. Bom dia, eu sou Hélio dos Santos, repórter cinematográfico da Rio TV Câmara. Obrigado. Bom dia, Luiz Felipe, Rio TV Câmara. Muito. Bom dia, Rinaldo, a sugestoria direta do Raimundo. Eu venho representando também o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, FNDC. Fora a Representante, Aldo Toste Obrigado Divino da assessoria do diretor Eu sou o Chico de Paula da revista Biblio, site Biblio, canal de vídeo Biblio E também sou representante do grupo de trabalho do plano estadual de livre e leitura Aqui do estado do Rio de Janeiro Espero trazer alguma contribuição para o debate hoje ah, perdão. E, bibliotecária da UFRJ também, com a colega Camila. A gente vai também, de alguma forma, tentar trazer a nossa pauta de greve, que eu acho que toda a sociedade tem que ser envolvida, porque impacta a questão do livro e da leitura, uma vez que nós temos 45 bibliotecas na UFRJ, que, enfim, com a precarização impressa pelo governo federal, pode deixar de atender uma comunidade gigantesca de pessoas. Obrigado, Chico. Lúcia, bom dia, gente. É, Lúcia, serviço de taquigrafia. Sim. Bom dia, Carolina Silvestre, serviço de debate. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Carolina. Ok. Acho que todos estamos apresentados. Só que quem não se apresentou foi a Leila, né, que a Leila... Muito... Apresentou? Ah, tá bom. Depois eu se... Na verdade, foi a segunda mesmo. É... Acho que a gente então podia fazer assim, uma composição, lembrando que é a composição aqui da mesa é, voltando a dizer, não é, uma, é, não é a intenção de destacar ninguém, é só para a gente arredondar um pouquinho mais o nosso espaço. Quero convidar aqui para estar conosco a Kelly Lousada, da Conexão Leitura, da Rede Baixada Literária, a Mônica Verdão. Da Secretaria Municipal eh, de Educação, que agora está no Multirio, a Simone Monteiro. Da Subsecretaria de Identidade Cultural da SMC, a Gisele Lopes, gerente de leitura. E assim caminhamos, né? Ok? Pode ser agradecer muitíssimo a presença de todas e todos é, também agradecer o serviço da TV Câmara da taquigrafia e do debate que depois darão publicidade ao debate que a gente vai fazer aqui hoje, agradecer também o serviço de som que está no, nos acompanhando a nossa companheira lá da Copa que tem cafezinho para todo mundo lá então é isso é, nós precisamos assim, esse debate a Leila vem tentando tentando conversar a nossa intenção e a gente queria inclusive se desculpar um pouco às vezes a gente não consegue na, nas articulações que a gente faz a gente não consegue é, construir de maneira a gente quer na verdade assim acho que não, nós nunca estaremos satisfeitos com a forma que que que, que construímos até agora que iremos construir construindo à frente porque a radicalização da da, da democracia de construção desses debates ela tem que ser né, intensa e cada vez mais buscada mas né, estamos inteiramente abertos aí a fazer é, todas as reparações é, a gente quer retomar o processo, na verdade a proposta é fazer uma roda de conversa, né, um espaço que não nos permite essa roda, porque o espaço, espaço que é meio, é, não, é, meio não, é auditório, um espaço que a gente fica muitos olhando uns para muitos dos outros, o ideal seria estarmos frente a frente, olhando-nos nos olhos, mas a intenção é essa, fazer mesmo, embora não, não fisicamente, mas é, fazer uma roda de debate, de conversa, retomar o processo de elaboração do plano municipal de Livre leitura e biblioteca do município do Rio de Janeiro, né? e também instar o poder público, né? a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura, a reeditar, a reeditar o decreto que institui o grupo de trabalho a gente lembra que já já foi objeto de nossa conversa tanto com a secretária de cultura quanto com o secretário de educação esta instituição do grupo de trabalho né? refazer esse movimento é, para que a elaboração do plano municipal de leitura de biblioteca do município do Rio de Janeiro é, aconteça verdadeiramente e a gente dê as providências devidas e cabíveis a ele ao longo de 2016 é, a frente parlamentar, através da Rosângela, que nos acompanhava, que não está aqui hoje porque está é, tá fazendo um curso, né? mas é, dia 2 de dezembro vai estar tá fazendo aniversário, então todo mundo pode ligar para ela, para dar um beijo nela. Ela acompanhou esse processo aqui conosco, né, pelo mandato, e com a mudança de governo, o processo parou até o momento, novembro de 2017, as iniciativas relativas ao plano municipal estão, no nosso entendimento paradas, enquanto movimentação do poder público, e muito movimentadas enquanto participação e, e, e trabalho do movimento social, né, dos diversos coletivos que têm proposto isso. Então, um pouco esta a nossa proposta, a nossa proposta hoje aqui, a compreensão de que é, a gente quer fazer a discussão sempre coletiva, a gente abre aqui a fala, então, é, eu vou abrir a fala inicialmente para a Conexão Leitura, para a Kelly, né, e depois a gente, a gente roda aqui a conversa e abre também para é, o auditório. Nós podemos, nós podemos combinar inicialmente uma fala de cinco minutos, para a gente rodar para todo mundo, para ter mais gente falando? Tanto mesa, vamos é, igualar os nossos tempos, pode ser? Então tá bom, então tá aberta. Fala para você, Kelly. Muito obrigada. Obrigada. Primeiro quero dizer que foi um susto, né, que eu não me preparei Pra estar tá na mesa hoje, né. Mas eu tô sempre preparada para essa proposta de que a leitura é um direito. A leitura não é um favor que, que governo nenhum, né, nos propicia. É um direito. Nós chamamos direito a a, a, a leitura. Bom, meu nome é Kelly. É, eu já me apresentei anteriormente, faço parte da Rede Conexão Leitura e da NBC, que é uma rede nacional de bibliotecas comunitárias que a gente está fazendo um movimento no Brasil inteiro. É, a biblioteca a qual eu fica dentro do Morro da Mangueira. É, só para vocês terem uma noção de que como a gente trabalha com o direito à leitura, o mês que a gente menos emprestou durante esse ano de 2017, Tivemos um empréstimo de 278 livros. É, foi quando a nossa comunidade estava pegando fogo e não tinha aquele movimento de entre-sai na nossa biblioteca. É, ontem, a Luana fez um levantamento para mim. E até ontem, nesse mês de, de novembro, nós já havíamos emprestado 472 livros. É, então, assim, eu estou aqui ocupando uma cadeira. Ocupava a cadeira de mediação de leitura no GT, no Grupo de Trabalho para a Construção do Plano Municipal do Livro da Leitura e Biblioteca. É, tivemos que dar uma parada nos nossos encontros porque esse governo atual não nos reconheceu, não abre as portas para a gente, não nos recebe para ouvir o que a gente tem para falar. Né? É, é, é. Então, assim, a gente teve que dar meio que uma parada nessa nossa luta entre aspas, porque nós temos aqui o, o vereador. É, resolvemos, enquanto Conexão Leitura, parar de bater na porta das secretarias e vir a, a, a, a, o nosso vereador, para ver se pelo menos por aqui a gente consegue alguma coisa. O okay, que, Caminhamos em é, Eu vou pedir então a fala da Rede Baixada Literária e da Mônica Verdão. Aberto você, Bom dia, é um prazer estar aqui, eu, de nova tá. Bom, eu sou de Nova Iguaçu, que foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a aprovar o plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas. O plano foi aprovado em novembro de 2014, mas a nossa luta continua. Eu vim contar um pouco de como foi essa trajetória, né? Desde 2011, lá existem, é, eram na época, seis bibliotecas comunitárias que atuam na periferia do município. Quem, não sei se vocês conhecem Nova Iguaçu, mas Nova Iguaçu é um município grande. E nós atuávamos numa área que tem aproximadamente 150 mil habitantes e nenhuma biblioteca. O município todo tem apenas uma biblioteca pública. Então são as bibliotecas comunitárias que fazem esse trabalho de fomento, de incentivo à leitura e consequentemente também do desenvolvimento da escrita com crianças, adolescentes, jovens e adultos dessas comunidades periféricas. Os mediadores de leitura, os funcionários, as equipes, educadores, professores que, que atuam nessas bibliotecas, começaram a se organizar e trazer para a parceria escritores, poetas da cidade, coletivos de saraus, é, a editora, livreiros, professores, leitores, comunidade em geral para essa discussão. E aí foi instituído, né, por decreto, o GT, que se chama GT Ibasulendo, tem um blog, quem quiser informações, o blog hoje ele não está não ativo, porque o GT foi instituído especificamente para elaborar o plano municipal, então depois disso ele não teve mais é, movimentação, e esse GT trabalhou de 2011 até dezembro de 2013, com várias ações no município, com encontros semanais, com debates, com conferências, com a parada do livro que levava toda a população leitora das bibliotecas para o centro da cidade pedindo a aprovação do plano municipal. E com muitas outras atividades literárias dentro da cidade e também nos bairros onde as bibliotecas estão instaladas foi um movimento longo, né, de 2011 até 2013. Em 2013, a minuta do plano, ela foi aprovada em uma conferência e entregue na mão do secretário de Cultura da gestão anterior no município. Porém, é, o PPA do município, ele tinha sido aprovado em julho de 2014. E era um PPA que não fazia nenhuma referência pelas pastas executoras do Plano Municipal do Livro, que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e a Fundação Educacional e Cultural de do Iguaçu, não faziam referência nem à leitura, nem à literatura, nem a livro e nem à biblioteca. E isso acabou é, sendo um impedimento para que nós conseguimos -se incidir para recursos, né? para que o plano fosse efetivado, porque o plano tem ações de curto, médio e longo prazo e que são ações que beneficiam tanto a cadeia mediadora do livro, a cadeia produtiva e a cadeia criativa. Né? E tem essa amplitude toda. E, por isso, durante três anos, a gente ficou ali, continuou na batalha. E agora, nesse momento, estamos numa batalha extremamente forte, porque é o momento que o município está a ponto de sancionar o, o PPA 2018-2021 e que nós precisamos muito que esse plano esteja incluído lá. Porque, senão, serão mais três anos de luta sem recurso público, né, e sem a efetivação dessa, dessas ações que estão no plano municipal. Então, veja assim, a trajetória é longa, mas olhando para o, em conversa com a Leila, olhando para o decreto que vocês tinham, ele tinha uma data específica para que a minuta fosse apresentada, e aí, como isso, é, essa data limite foi inspirada, é necessário que vocês estejam juntos, Sociedade Civil, as três cadeias, né, tanto a Mediadora, Produtiva e Criativa, unidas, como também o Poder Executivo e as parcerias que vocês puderem, que vocês já têm do Poder Legislativo para restituir esse GT e conduzir a elaboração desse plano que vai ser muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e também para o Estado, né. Porque Nova Iguaçu é o primeiro município do estado, mas ainda, a nível nacional, olhando como o município do Rio de Janeiro, ainda é o estado mais avançado. Porque esse plano foi aprovado por lei. Ele é uma lei dentro do município, Isso, com fonte de financiamento e com as as secretarias executoras determinadas no plano. É o único do Brasil. É o, nesse aspecto de orçamento e de determinação das secretarias, dos executores, é o único no Brasil. Então... É texto da lei isso. e a previsão de porcentagem da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação e da... da mesa. Pra quê? Da fundação. Da da, é, a Fundação Cultura, Educacional... Ah, tem, tem a Fundação. Lá tem a Fundação, isso. Bom, eu não sei se o meu tempo acabou, porque aí depois, se isso perguntas, eu posso ir Por quê? prolongando. É, essa foi a trajetória da Rede Baixada Literária, que ainda não se finalizou. A gente ainda está na caminhada e lutando. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Para não perder aqui o fio da, da meada... É, esse, esse GT, Iguaçu Lendo, é, você, é, um, é um GT que foi proposto e fomentado pelo poder público ou a sociedade foi fazendo e depois o poder público chegou? A sociedade se organizou chamando esses mediadores de leitura, leitores, professores universitários que tinham é, afinidade com a causa da leitura, é, autores do município, o município tem uma vastidão de poetas, de escritores, né? tem vários grupos de sarau, foi a Sociedade Civil e que foi envolvendo, né? muitas das reuniões aconteceram sem a presença do Poder Executivo, né? tanto da Secretaria de Educação como de Cultura e da FENIG, mas depois eles foram vendo que ia tomando proporção, e aí não teve como, né? Começaram a participar até que o prefeito é, foi encaminhado o pedido da assinatura do decreto para instituir legalmente e aí o prefeito assinou o decreto e a partir daí o GT ele teve legitimidade para elaborar tanto o plano quanto a lei do, do livro Leitura e Literatura, incluindo as bibliotecas, de tanto públicas, escolares e comunitárias. Tá, e o projeto de lei foi esse, esse, esse GT quem fez a minuta e encaminhou o executivo para que o executivo fosse autor dele, foi isso, foi, foi né? Sim, isso? foi. Isso? foi dessa forma. Esse é o caminho, né, mais de fato mais correto, né? Ótimo. Tudo bom. Desculpa é. te. É. Okay, vontade. Tá, só para complementar, é, é, eu estava aqui relembrando com a gisele porque é, quando a gente parou com os nossos encontros, nós está, e já estávamos na construção da nossa minuta. Ela já está pronta. Na minuta, a gente também previu o orçamento. Né? É, é, mas a gente não pôde colocar a minuta né, em pauta para pro, pro, pro, é, pro, pro as duas secretarias por eles não nos receberem. É, é, eu esqueci de dizer também que eu fui eleita para a cadeia, cadeia mediadora através de votos, né? é, é, porque o Conexão Leitura começou um movimento muito forte no município do, do, do, do Rio e começamos a bater na porta de várias pessoas, de várias entidades, de, né? de todas as cadeias. E na época ainda do outro governo, nós fomos chamada, na época, pelo Calheiro, quase oito horas da noite no gabinete dele, para ele querer saber o porquê que a gente estava fazendo um movimento tão forte, é, é, se a gente não poderia ter ido diretamente a ele. E o que nós respondemos para ele foi o seguinte, a gente cansou de bater na porta de vocês e vocês já com a porta na nossa cara. Então, foi lá na Câmara, foi com o deputado, foi com o vereador Rimon que nós conseguimos instituir o GT da frente parlamentar, foi um movimento lindo, que foi o que o irmão falou, que ele podia né, fazer esse processo por ele aqui dentro, com a assessoria dele, mas que ele preferir que a gente fosse bater na porta dos outros vereadores, para eles aderirem à causa. Nós precisávamos de, da metade mais um, né, para a gente poder a instituir a frente. Nós conseguimos mais da metade e mais, mais um, graças a Deus. Na época, acho que duas pessoas só que não assinou, né? pelo que eu recordo, é, que não, não quis assinar essa, esse nosso movimento. E nós é, constituímos a Frente Parlamentar. Ela continua, né? ela foi... Re é, né? Agora... E, e aí, você colocar a minuta para votação aí é trazer esses movimentos para cá. Ok. Eu vou passar a palavra então para a Simone, Secretaria é Municipal de Educação, agora na Multirio. Com você, Simone. Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É... Antes de mais nada, eu queria roubar um tempo do meu próprio tempo só para fazer um convite a todos vocês que saiam daqui, almocem e depois se dirigam à, à ABL, onde a gente vai fazer o um lançamento, já falando pela Mont Rio de um programa que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é A Força e o Poder da Literatura na Vida das Pessoas. Chama-se Próxima Página e são 10 episódios, ficarão disponíveis para todos, a gente pretende... É, disponibilizar esse material, porque esse material também é, é material de luta tanto rapidamente nesse tempo um pouquinho histórico. Essa essa luta no Rio de Janeiro começou desde o ano de 2005, com o ano Viva a Leitura, quando participei ainda com Leda Fonseca, que coordenava as ações de livre leitura na é Secretaria de Cultura, em São Paulo, no um encontro do COLE, com então o um coordenador do Plano Nacional do, do, do Livre Leitura no MINC, que era Galena Morim no que continua até hoje com a pesquisa Retratos da Leitura. Então, essa luta vem de um tempo. E, naquele momento, eu e Leda, que fomos numa reunião lá, né, dentro da programação do Código, é, trouxemos para a Secretaria, para o Executivo, tanto de Educação quanto de Cultura, a importância de colocar essa discussão em pauta e, do Rio de Janeiro, é, assumir esse lugar né, que era colocado porque ele é o Mundial, uma metodologia para a elaboração dos planos estabelecida pelo governo federal no Plano Nacional do Livro Leitura hoje Plano Nacional do Livro Leitura e Escritas que é um projeto incluir a palavra escrita né no Plano Nacional é, que é um projeto de lei que já está em última instância de votação na Câmara né federal então é, dentro da metodologia do Plano Nacional a qual os estados e municípios estão né, devem ser alinhados a proposta é que os executivos da educação e da cultura, no mínimo, e no nosso caso a gente conseguiu também, a exemplo de outros é, cenários, incluir a Casa Civil, a Secretaria de Casa Civil, que também dá um respaldo institucional importante para esse movimento no Poder Executivo, é, essas secretarias então assumam a coordenação desse trabalho, junto obviamente com a sociedade civil, senão não há discussão coletiva, não há elaboração. E a gente tem que entender que é essa construção é que é muito mais difícil a gente, a gente precisa entender que, mais do que tudo, a elaboração de um plano é a elaboração de uma, de uma ação em rede, em articulação dos diferentes segmentos. Por isso, acho que sinto falta que hoje acho muito bom que esse auditório esteja ocupado, mas sinto falta das outras cadeias. E isso. Foi uma tônica ao longo da nossa trajetória na elaboração da minuta, que ainda não está fechada, né, Kelly? A gente avançou é. bastante, mas a gente não, o documento não está prontinho para a gente entregar, não. A gente ainda tem que retomar como GT. A gente, eu digo, olha, já me dizendo aqui como GT, na verdade, é, o novo GT a ser constituído deve assumir esse, esse fio da meada e dar sequência a essa discussão, que já foi travada, mas não foi concluída. Então... É, nós realizamos, e essa trajetória vem em 2005. Viemos no Rio discutindo, discutindo, é, tentando elaborar esse trabalho. Em 2009, nós fizemos na Biblioteca Nacional o primeiro encontro oficial das secretarias, convocando as pessoas para uma plenária pública para a, a, a construção do GT. Naquela época eram secretárias Cláudia Costin, na Secretaria de Educação, e Caliu na Secretaria de Cultura, fizemos na Biblioteca Nacional esse encontro é, e aí fomos avançando, né, vagarosamente, não na medida do nosso desejo, mas avançando e aí o, o GT nunca chegou a ser oficializado, não havia a publicar, a gente não conseguia avançar com os secretários na publicação do decreto que instituiria o GT, então havia um grupo, tinha escritores, tinha ilustradores professores, bibliotecários, pessoal do movimento das bibliotecas comunitárias que aliás no Rio de Janeiro tem uma força querida e uma luta por essa por essa frente sem dúvida, né? E desde o primeiro momento acolheram e se envolveram e, e em alguns momentos, né? Assumiram de fato essa causa e isso é é notório e precisa ser reconhecido. E aí, é, então não conseguimos mesmo com o GT constituído, com reuniões, com encontros, ocupando alguns espaços públicos, a gente não conseguiu o decreto. Isso só aconteceu anos depois, em 2015, se não me engano, porque eu não trouxe aqui uma apresentação muito didática, é mais um bate-papo, mas acho que foi, né? me corrijam aí, pessoal em dezembro do GT. Foi em dezembro de, 2015. dezembro de 2015, a gente conseguiu, então, na gestão de Eduardo Paz, a instituição do GT oficialmente com um decreto. É, foi um dia depois do Natal, né? Foi muita luta. De que ano? De 2015. Em novembro, em novembro saiu a frente parlamentar, Aqui. em dezembro... É, é, é, primeiro saiu a frente parlamentar... 23 de novembro de 2016, em do GT isso com... foi quem fala? Isso com, com bastante luta dentro e fora do Executivo, porque esse é um movimento mesmo, né? A gente... Como eu disse no início, a gente precisa, as pessoas precisam entender que a gente está lutando por um direito e não por uma benesse ou por uma coisinha simples que é dar livro para a criança ler ou jovem e botar o livro na mão das pessoas. Isso é só o começo da história. Né? Então, é, de lá então para cá, na Secretaria de Cultura, por exemplo, foram acho que quatro secretários né, ao longo da gestão. Calil, Sérgio Saletão, era Jandira Fegali, enfim... Aí depois Perim, foi né, o último, depois, enfim, foram vários secretários, na educação foram duas, porque a Cláudia Costin saiu e a Helena Bomenin assumiu, e tudo isso provoca no executivo toda uma mudança e uma lentidão que já lhe é peculiar, né? o poder público e a massa da máquina pública, ele, ele existe um tempo diferenciado, e a gente vai, nessa luta, trabalhando, reconstruindo, costurando, fazendo as articulações, trazendo de novo à cena essa discussão. Enfim, nesse processo, o GT, então, constituído, que, constava, que contava com representantes da sociedade civil, com é, bibliotecários com a, a Frente Parlamentar do Livro e Leitura, representada no GT, instituições também de referência na nossa cidade, como a Fundação Nacional do Livro Antigo Juvenil, a Secretaria Estadual de Cultura, com um assento no GT, o que também trouxe uma sinergia importante né, de articulação e de discussão política. Então, houve ali uma mobilização muito interessante e que resultou numa trajetória eh, que eh, teve, entre outros aspectos, Participação em eventos literários da cidade, ocupamos né, espaços no Lá para na, na Paixão de Ler, nos eventos da Secretaria de Educação, de Cultura, nos eventos, nos congressos do Conexão Leitura aqui no Rio, participamos também em várias pautas. É, fomos para lugares públicos para convocar as pessoas e aí a gente se deparava com a maior dificuldade que era trazer as pessoas da sociedade civil para discussão. Essa é uma lição aprendida, que eu acho que fica aí né, para quem assumir uh, no novo GT. A gente precisa trabalhar de forma muito dura, muito radical, na adesão dos outros segmentos da sociedade, senão a gente vai fazer um plano para nós mesmos isso não é o desejo de ninguém, em nenhum momento, né, fazer um plano, nem de gabinete e nem de um único segmento da sociedade. O plano tem que ser o máximo possível coletivizado desde a sua concepção. Esse é o ideal, é, é o tópico e necessário. Né? Então, a gente está vendo aí experiências em outras cidades, em outros estados os planos que foram aprovados, na luta que é, porque fazer o um plano é só uma etapa do trabalho. O plano, quando tem um documento que vira lei, que a Câmara aprova, ele só começa porque a luta continua. Claro. Não é? Em Porto Alegre a gente está vendo isso, na Bahia a gente está vendo isso, recentemente em Minas o, o, o processo retrocedeu, em São Paulo o um novo governo re, revogou várias questões que foram conquistadas por processo do plano, então a luta não para com a elaboração do plano, a gente não pode ter essa ilusão de que fez o documento, está tudo resolvido, muito pelo contrário, é a luta constante, é processo de construção, e essa é outra lição aprendida. Então... É, aqui, eu acho que eu já é, tentei aqui trazer um panorama. Acho importante é, frisar também que, no caso da rede pública, a gente é, tem hoje mais de 1.500 unidades, desde a educação infantil até o ensino fundamental, passando pela educação de jovens e adultos. E nós fizemos um grande movimento e todo esse acúmulo vai ser... É, apropriado e repassado para continuidade desse trabalho nada do que foi feito pode ser perdido alunos professores fizeram propostas para o livro e leitura na cidade nós temos muitos registros da, desse dessa movimentação e fizemos também um dos momentos mais lindos dessa trajetória que foi a assembleia o fórum de alunos né claro fechado pelos alunos da rede pública, mas também aberto aos alunos da rede privada. E fizemos dentro do Salão do Livro, com é, um infantil juvenil, uma, né, algumas pessoas estavam lá presentes e a gente se emocionou juntos, não foi com aquele momento das crianças tomando o microfone e dizendo o que elas queriam, o que elas querem para a leitura nas suas escolas, nos seus bairros, na sua cidade. Então, todo esse, todo esse acúmulo deve ser apropriado e levado adiante. E aí, para finalizar, eu acho que... E a minha fala é um pouco conjunta com a Gisele, eu acho que a Gisele aqui, a minha fala e a da Gisele trazem a fala do poder público, eu acho que a gente não, não vai aqui falar dos, né, de, de nenhuma outra coisa a não ser dessa trajetória, desse movimento e da, do desejo de que isso continue acontecendo né, com força. E aí, é, é, para finalizar, eu só queria não corrigir, mas enfatizar... Que é, quando o vereador Raymond introduziu, ele disse: é, e o poder público está parado? Eu dizia: não está parado, não. Foi muita luta, desde que a nova gestão começou, até ontem e até hoje, e essa luta vai continuar acontecendo, porque a, a trama né, é, ela é, ela é bastante complexa. Um governo que se instala, eu sou professora da Rede Pública do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Eu trabalho, trabalhei por 16 anos na Secretaria Municipal de Educação. Continuo na Prefeitura, hoje estou na Multirio, que é uma empresa pública da Prefeitura extremamente relacionada à educação. E Esse é o ideal e o processo de trabalho que a gente vai levando é, para diante. E muita articulação foi feita desde o primeiro dia deste governo, quando eu estava lá na minha sala, no quarto andar, o prefeito Crivella entrou na sala, porque ele foi de sala em sala conhecendo, a primeira coisa que eu falei para ele, bom dia, o senhor sabe que tem um plano municipal de livre leitura para ser construído nessa cidade? Então, essa, essa é a articulação cotidiana, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo e que vai envolvendo e que vai tentando articular com a política pública, né? porque a gente sabe que é importante, no meio de tantas questões, e vocês todos sabem, estão acompanhando como nós, todas as questões que, cotidianamente uma rede como essa enfrenta, as bibliotecas da cultura também estão nesse rodão, são questões de toda ordem e, e, e se instalar no governo é, dependendo da, das circunstâncias é mais ou menos complexo, né? a gente, eu vivi ao longo desse tempo governos de, de é, sequência, né? de reeleição e, e completa ruptura de estrutura, eu então, posso falar isso com bastante propriedade e não é fácil, não é simples mas é necessário que tenhamos essa clareza e não estamos parados por quê? porque eu encerro aqui minha fala convidando e convocando todos vocês né, é, para participar no dia 18 de dezembro às 14 horas do fórum para a instituição do novo GT essa foi uma articulação que nós conseguimos fazer e obviamente contando com a, a, a, a, o movimento que ressurge, esse momento aqui, é fundamental para que isso aconteça, né? é fundamental e acho que é um bom aquecimento, como eu conversei com a Leila, né? que esse é, é um aquecimento importante para chamar e convocar a sociedade civil para que se organizem, para que participem. A gente ainda não tem local. A gente começou, eu e Gisele, trabalhamos junto com a equipe de assessoria também da Secretaria de Cultura e a assessoria da Secretaria de Educação para construir essa agenda. Porque a gente sabe que, deste momento de hoje, o próximo passo é esse. O que falta fazer? Vamos fazer a reunião, vamos convocar a plenária pública. Então, a data e a hora já estão marcadas. 18 de dezembro. 18 de dezembro, às 14 horas, secretário de Educação e de Cultura já é, apontaram, sinalizaram com essa. Nós estamos falando de uma questão institucional. Não, as a duas, gente está falando da sec... metodologia Sim. de elaboração não, do.. Pera, mas as duas secretarias, isso não, não é. Quando, quando eu cito que a secretaria, que o é, que é, que poder público está paralisado na minha fala inicial, é, eu estava dizendo, Simone, assim, porque nós procuramos tanto o secretário de cultura, a secretária de cultura quanto o secretário de Educação e assim, o feedback não chega né, para a Frente Parlamentar. E aí, eu também sou daqueles, por exemplo, que acho que acho que é, a governança não se dá pela direção, porque se a governança se desse pela direção, a gente estava perdido, que as instituições todas estão muito, muito perdidas, muito falidas. A minha questão é a seguinte, essa é uma articulação que o secretário de, educa de Educação e a secretária de Cultura estão propondo um decreto de instituição para o prefeito assinar em 18 de dezembro? Ou é não. mais uma movimentação do movimento não. social como esse que a gente está fazendo aqui agora? Não, não, não. Vamos, vamos voltar um pouco aí e esclarecer. Eu quero que eu você esclareça tá favor. Talvez eu tenha falado rápido demais. Sim. Qual é o próximo passo? Por que, que nós estamos aqui hoje? O que, que nós queremos aqui hoje? A retomada do GT. Como se retoma o GT? Fazendo um fórum público, como nós fizemos em março de 2015? 16? 16. É, porque eu, não, o decreto foi em 2015. Foi março de 2015. 29 de, de março. De 2015, em março de 2015, nós nos reunimos no subsolo da Prefeitura. Não, não, é, instituiu um grupo de trabalho, mas não existiu um grupo de trabalho. Então, em março, nós fizemos Nos um fórum, elegemos um grupo de trabalho. Em março de 2016, é verdade. Isso, foi o contrário. A gente elegeu. Em março de 2016, constituímos o GT. Publicamente. O GT foi eleito numa plenária pública, como propõe a metodologia do Plano Nacional. Pois é, Simone, me, me, me perdoe a interrupção de novo. Eu estou aqui com um decreto na mão, que é de 23 de novembro de 2015. Isso. 23 de dezembro de 2015. Ele institui um grupo de trabalho, GT, para a elaboração do plano. E aí ele coloca lá os membros do grupo, você quer do municipal... De educação, secretaria municipal de cultura, secretaria da casa civil, um membro, um membro titular e um membro suplente de cada um, e também cadeia produtiva, um membro titular e um, e um, e um suplente, cadeia é, criativa e sociedade civil. Isso. Então tem três, três do poder público. Não, isso. não está. A, a cadeia de mediação não está pre, tá prevista aqui. É, é, nesse decreto. É, não, nesse, mas olha só. Nesse decreto não está. É, é só só para concluir meu raciocínio, porque para a gente, sim, pra sim, gente sim. metodologicamente ficar muito claro e, e, pedagogicamente ficar bem esclarecido. É, depois, é, esse GT, com a nova gestão, é, por mais que vocês tenham feito já, em, em, em março de 2016, é, uma, uma plenária para dizer Quem da cadeia criativa Quem Isso, da cadeia sim. vai participar para fazer a eleição Isso do grupo um outro. Aí esse grupo caminhou Então nós estamos falando de uma assembleia De um fórum Posterior à instituição de um decreto Esse decreto Que está que aqui Ele permanece? Ele permanece? É, não porque gente viu Esse é decreto é tem prazo esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 23 de dezembro. Não, e ele não foi revogado. Aqui não tem. Não, não tem, o que tem prazo é o um decreto que nomeia. Ó, o, o GT deverá resolução. entregar relatório final com a minuta até a primeira quinzena de março de 2016. E aí, em março, ao invés de entregar, entregar a minuta, vocês fazem uma reunião para eleger ainda Isso. o. Sim, porque tinha três meses, saiu Sim. em dezembro, é. né? Saiu Isso. Em dezembro. Eu estou compreendendo, Camila, mas eu estou querendo dizer o seguinte, essa, essa, esse, essa chamada que a Simone está colocando, só para eu compreender, é uma chamada que tem, tem ciência a Secretaria de Educação na sua cabeça, a Secretaria de Cultura na sua cabeça, de que, na verdade, esse GT vai apresentar essa minuta Exatamente. à Secretaria Municipal de não, Educação? Não, não, não. não. E Secretaria Municipal de Cultura? É a dor, a... não há minuta pronta para ser aprovada. Há uma urgência de fazer o GT novamente, para que ele dê continuidade à discussão. Tem que reinstituir tem que, o, tem restituir o, GT. o GT. Então, há um, uma resolução, como esse decreto já instituiu, a gente não precisa se instituir de novo, porque é acordo das duas secretarias de que tem que ter o um GT. A gente não precisa fazer isso de novo. A gente precisa reconstituir o GT oficialmente, publicá-lo e publicamente, coletivamente numa reunião aberta, que é essa reunião que a gente está propondo para o dia 18 de dezembro deste ano, às 14 horas tá num local público, onde todos os segmentos devam ser convocados para que aí sim mas com a presença, isso, com a presença das duas secretarias e dos, não, dois dos dois secretários os dois secretários é. é. a secretaria você está aqui e você está aqui. Tá aqui das duas é, mas... secretarias isso, foi, isso é. foi articulado na agenda dos dois secretários ótimo. eu acho que podia ser aqui eu acho que tem que ser um lugar maior. Não, não, aqui eu digo na, lá, ali. Na <risos> Porque eu acho que isso dá peso para eles virem, entendeu? Ser é dentro da Câmara dá peso para eles virem. E aí é a frente convocando, entende? Vê se tem agenda no dia 18 aqui, no auditório aqui. No auditório não. Plenário. Plenário. Plenário. É. Porque aí cria uma condição de um certo constrangimento. Porque a verdade é que a chance deles não virem é enorme, vocês me desculpem. Mesmo tendo marcado a agenda. Nossa, não, é só, é só para é dizer o seguinte, ó eu, eu, eu sou um vereador de oposição, fui um vereador de oposição do Eduardo Paes, mesmo o PT sendo vice-prefeito, sou o um vereador de oposição do, do Marcelo Crivella, mas eu torço pra caramba para que as coisas deem certo. O que a gente tem é uma marcação de reunião, uma desmarcação de reunião. O César Benjamin, eu já fui procurá-lo algumas vezes para discutir o plano municipal de, de, de livro, leitura e biblioteca. E ele diz assim, eu vou conversar com a Nilcemar. Sai de lá, fala com a Nilcemar, vou conversar com o César Benjamin. Não há nenhum desrespeito à figura do secretário e da secretária. Mas só há um entendimento, Simone, e aí assim, eu tenho muita liberdade para falar, né, para há, um, há um entendimento de que a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não encontrou o caminho das pedras. Está né? todo, todo mundo batendo cabeça, é uma covardia dizer esse servidor público, vocês estão trabalhando, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas enquanto cabeça, que organiza secretarias, o pessoal está perdido, não, não diálogo. Secretaria de Fazenda teve aqui ontem, aí a, a, a, a comissão de orçamento e finanças disse para assim, ah, mas o secretário está pedindo isso, o secretário pode pedir o que ele quiser, primeiro tem que falar comigo e não falou comigo ainda, percebe? É, é, é um desencontro total. Então a nossa questão, nossa e questão, eu até compreendo a colocação da, da, da, é, da Camila, é, e ao mesmo tempo que compreendo a colocação dela vejo preocupação na, na, na manutenção da reunião aqui no plenário da Câmara embora estejamos inteiramente à disposição inteiramente à disposição, arrumamos o espaço para que isso aconteça mas acredito também que a Prefeitura quererá fazer o processo fazendo o protagonismo, de, o protagonismo da Prefeitura o que, que para nós não tem problema porque a impressão que dá é que se a gente puxar para cá, a gente pode dar, mandar uma mensagem para lá de que a gente quer protagonizar. E quem tem que pro, protagonizar isso aqui é o executivo. Esse é um primeiro movimento. Embora eu acho, eu acho que se por um acaso nós não avançarmos, não avançarmos, nós temos que, esse ano, e aí, aí é ponto, de, é ponto de, de, de orgulho de luta. O é que é isso aqui, gente? Boa. É, a gente tem que a gente tem que é, que na verdade como como ponto de honra nosso ponto de honra desse coletivo se por um acaso a minuta né quer dizer esse esse esse esse grupo não for instituído formalmente instituído porque para ter formalmente instituído tem que ter a designação feita pelo prefeito Ele tem que regulamentar o decreto Dizer Fulano, Fulano, Fulano. Porque aqui, ó, o poder público está tá dito aqui, olha. O poder público está dizendo Simone Monteiro de Araújo, Araújo, Gisele Não, um não, não aí um outro define, só... depois com o nome de todas as pessoas. Mas eu estou dizendo isso aqui, e dizendo para se isso não acontecer e a gente não conseguir fazer a prefeitura é é um ficar demorando, demorando, demorando de apresentar o Plano Municipal de Livre Leitura e Biblioteca, nós apresentamos, mesmo que isso incorra, Aí, aí é uma luta política É uma luta política Que a gente tem que compreender Mesmo que isso incorra em vício de iniciativa a gente, a gente coloca Pelo Legislativo Pela Comissão de Cultura Para também não, não dizer assim vereador, eu tá querendo puxar eu não quero puxar a lona nenhuma para o meu lado Não quero nada disso Mas podemos, Eu presido a Comissão de Cultura Chamamos pela, pela Comissão de Cultura da Câmara Os três vereadores apresentamos é, O plano discutimos na, na justiça e redação para que eles nos deem constitucionalidade mesmo sabendo que tem visto iniciativa e fazendo aquela de braço do executivo aí o executivo vem né, porque com o Eduardo Paes era a mesma coisa a gente apresentou o projeto de lei de climatização das escolas e não podíamos, porque a gente pediu o prefeito, e não fazia. Pedia, não fazia. Pedia, não fazia. Aí nós fizemos a cara de braço. Apresentamos, conseguimos driblar a justiça e a redação, é, um parecer de constitucionalidade, mesmo sabendo que tinha visto iniciativa, porque criava despesas do executivo. Aprovamos a lei, o prefeito vetou e disse, se não quero essa lei, eu vou fazer uma nova lei. Fez uma lei com o mesmo texto que nós apresentamos. Ganhamos a causa. Não tem problema. Percebe? Então, eu acho que a gente também não vai esperar terminar o governo do Crivella, né? no meu entendimento, para a gente ter um plano na cidade do Rio de Janeiro. Se é para ser a Fósseps, que seja a fósseis. Se é que para ser com, com, entre aço pela pé na porta, sem desrespeitar em nada o César Benjamin, a, a, a Nilo Semar, que são né, companheiros, não estão brigando com, com eles. Né? É, é, o meu repúdio hoje aqui ao César Benjamin não é ele, é a fala dele, a postura dele. Né? e a minha fala com a Nilcemar depois vai ser para ela como é que você consegue sentar na mesma mesa de alguém que é racista, né? você que é uma negra né? a minha fala é essa, e pronto essa é uma discussão política política e aí a, a, o, o plano municipal de leitura da biblioteca, a prefeitura tem que entender, ou ele sai por lá ou a gente faz uma pressão. A não ser que o coletivo diga assim, não, irmão, não se mete nisso, não a Comissão de Cultura, não se mete nisso, a gente também tira o fora. Não. não. Só para, posso só concluir? Eu peço que você conclua para a gente continuar. É, eu preciso ficar muito claro que esse processo, né, é, ele tem um percurso estabelecido e é esse percurso que a gente está querendo respeitar e é, dar continuidade. Então hoje não há, se a gente é, pensar, né, que esse decreto é sucedido por um outro que publica o nome de cada segmento do, dos representantes de cada segmento da cadeia, das cadeias do livro leitura, né, produtiva, mediadora. É, criativa, enfim, toda é, é, todas as cadeias ali representadas, inclusive você tem no documento original a possibilidade até de ter mais representações, como nós tivemos no Rio. A gente avançou nessa nessa composição inicial do GT, tendo representantes do governo estadual, tendo representantes da Câmara de Vereadores, do Legislativo, e tendo representantes da Casa Civil na composição do exec, do Executivo. Então, você não pode ter menos do que está estabelecido no documento como representação. Você pode ter até mais caso o coletivo julgue importante ter essa composição. Né? A força do coletivo é que deve ditar o caminho do trabalho, mas nós temos diretrizes, nós temos encaminhamentos. E a legitimidade de um processo, e eu acho, me apropriando aqui um pouco de Paulo Freire, a boniteza da coisa, é quando ele é de verdade. E é isso que a gente está propondo aqui, trazer uma discussão né, pública, para reconstituir publicamente o GT, para reconstituir com uma representação significativa, para poder avançar, para não errar os mesmos erros que a gente cometeu na primeira nas primeiras experiências. Vamos aprender com a nossa história. Então, a ideia e, e uma, uma questão importante também para a gente entender nessa frente de luta é que o plano municipal do livro, leitura e bibliotecas do Rio de Janeiro ele está inserido como uma das estratégias na meta 7 do Plano Municipal de Educação, que, que é está outro, na que é Câmara outro, dos Vereadores é outro, e não foi imbró, aprovado que é até outro, hoje. Que é outro imbróglio é imbróglio que, é. que não é aproveitado porque o Executivo não quer. Quem, quem bota um projeto? Eu, eu boto Bom, um projeto. Ele está na Câmara há mais de um ano para ser votado. Não, não tá votado. Senhora, você está equivocada você está equivocada. ele está na Câmara há muito tempo mas existe uma coisa no parlamento brasileiro que quem coloca o projeto para votar é o seu autor eu ontem botei um projeto para votar eu participei de três eu, reuniões eu, eu, eu ontem coloquei, a pedido da Câmara eu ontem coloquei um projeto para votar da dupla função que é o um projeto meu foi votado ontem. Quem coloca o projeto é o autor. O César Benjamin e o prefeito Marcelo Trivella têm que querer botar o plano para votar. Eles não querem votar. Quem vota é o, é o líder do governo aqui. Então, tem, tem uma peste sobre o Legislativo e ela é irreal. É irreal. Os poderes, os poderes não podem ser confundidos. O poder executivo, que é autor do projeto, ele tem que votar. Eu até posso colocar o projeto para votar. Eu. Eu posso pegar um projeto do Executivo e botar para votar. Mas eu não, eu não consigo fazê-lo porque o Executivo não quer. Porque se quer, o Paulo Messina, que é o líder do governo, tem que colocar o projeto para votar. O líder do governo é que bota um projeto do governo para votar. Não tem que dizer, não tem que, dizer que, que o, o Legislativo é que não vota que daqui a mais de um ano. De fato, está aqui mais de um ano. Mas quem tem que colocar na pauta de votação é o Executivo. O, o prefeito colocou o projeto para pedir 500 milhões de reais empréstimo dado à Caixa Federal? Colocou. Colocou um projeto pedindo autorização para ele viajar quantas vezes ele quiser, votou. O que interessa é falar o plano municipal de educação colocou, o IPTU colocou, tinha 30 dias. 30 dias que pensou em IPTU, botou para votar. Agora o plano municipal de educação não bota para votar. É outro imbróglio. Então a gente precisa de compreender isso. Porque senão, não, é, é assim. e não é cooperativo, não estou defendendo o eu legislativo, disse. porque se tiver que criticar o legislativo, eu é, é critico é mesmo. Errado. Mas aqui é não é o caso. Não, eu sei não disso, é o caso. eu sei é? disso. A gente sabe que, que essa é uma frente de discussão muito importante. A gente sabe que o plano foi retirado da, da, da, da urgência de votação, mas não da votação. As da urgência de votação. Outras questões foram colocadas na frente. Mas ele está na pauta para ser votado... Não está -se... a, pauta. a pauta é semanal, meu bem. Não, eu sei que ela é semanal, ele é, eu sei que ela é semanal, mas ele foi colocado... Eu, eu, pessoalmente, fui convocada pela Câmara uhum. para representar a Secretaria em três ou quatro... Não me lembro, audiências audiências públicas, Verdade. Audiências temáticas, Verdade. a pedido da Câmara Verdade. para que fossem discutidos tópicos para esclarecer a discussão do plano. E naquele momento, inclusive, uma dessas reuniões ela foi polarizada na questão do gênero, Sim. que é uma discussão candente também na casa, claro. e que tem enterrado a discussão, porque há uma discussão muito forte de um segmento na própria casa, claro. que defende a questão da ideologia de gênero, da escola sem partido, que é uma outra discussão também igualmente importante. E eu, eu quero dizer o seguinte, como representantes, desse é, desse movimento pelo poder executivo, mas antes de tudo como militantes dessa causa claro. do livre leitura, como cidadãos, professores, claro. né, é, de tudo. O que é importante para nós nesse momento não é estabelecer cabo de guerra, é entender as situações para saber como nós podemos é, nos posicionarmos e avançarmos naquilo que a gente é o debate, é, claro. é, é a luta, né, de sempre. Então é, quando eu menciono que o Plano Municipal do Livre Leitura está como uma estratégia colocada na meta 7 do Plano Municipal de Educação, mais do que tudo eu quero reforçar a luta que tem por trás dessa articulação para que uma política converse com a outra, para que você não tenha um plano municipal do livre leitura apontando numa direção e um plano municipal de cultura apontando na outra, e um plano municipal de educação apontando na outra. Essas políticas precisam convergir, e é isso que eu quero chamar mais do que nunca a atenção aqui. Agora, o empate político, as lutas das questões né, do executivo, do legislativo, e tudo isso no nosso país hoje está tão complicado, né, gente? A gente tem tanta complexidade nessa discussão e eu, eu realmente não posso é, enfatizar e jogar luz no debate por essa perspectiva não. Eu quero jogar luz nesse debate pela perspectiva da articulação da política pública, eu, das diferentes políticas públicas, educação, cultura, é? É, e o livro e a leitura nessa interseção. Quero jogar à luz a importância da força da sociedade civil, da articulação dos diferentes segmentos, para que a gente não tenha um plano de um grupo, um único grupo, um único segmento, que foi isso que aconteceu ao longo do tempo, a gente lutando juntos ali, mas sempre somos os mesmos que nos encontramos nos encontros de, é, nas plenárias. Estou falando mentira? Então acho que é a gente precisa ampliar, a gente precisa aderçar okay. isso. Okay. E é essa luz que eu quero jogar nessa discussão. Então acho que é um que avanço... É, que é a luz necessária. É, é um resposta. avanço a gente trabalhar agora juntos para construir esse 18 de dezembro, às duas horas, para ter um novo GT e dar sequência ao trabalho. Acho que essa é, essa é a intenção. Okay. Talvez a gente tenha que ter prazo para o local, porque como é que a gente divulga um negócio sem local, gente? Fica é difícil, né? O, o Simone, aí, tem um microfone em pé de, de, de você, Camila? Ah, Deixa, desculpa, me... é. é só para ele precisa ficar é gravado. Tá Ela vai falar. Não, era só isso. É só para ficar gravado. Simone, a Camila está perguntando: liga aí, Divino. Deixa ligado o microfone. Está né? ligado ou não? Faz a, Faz a pergunta depois. É porque é, hoje pode... já tem. Viu o Semar? Porque, na verdade, são eles os ordenadores da política. É, infelizmente, está na mão deles. Se, se eles tiverem. É, é, há, há uma coisa que a gente fala de vontade política. falta vontade política. No meu entendimento, não falta vontade política nenhuma. Às vezes a política, a vontade política, às vezes não está indo ao nosso encontro. É, e volta a dizer nessas questões. Né? Hoje, por exemplo, aqui na Câmara tem um acordo. Cada vereador pode ter um projeto na pauta. Eu só tenho um projeto na pauta. Um. Não posso ter mais de um. O executivo coloca o projeto na pauta do que ele quiser. Por que, que ele coloca? Porque o Executivo tem maioria. A hora que o prefeito quiser colocar um projeto aqui na, na, na, na Câmara para aprovar o plano municipal de livre e biblioteca, a hora que ele quiser, ele coloca. Ele coloca hoje e aprova daqui a uma semana. Porque roda na urgência nas comissões. Assim é o plano municipal de educação também. Então, é, é só para compreender isso, a vontade política, ela, ela, ela para estar, por isso que é importante, no dia 18, eu fico muito feliz que já tenha marcado o local, a, a data e a hora, é, e aí com a presença do Cezinha e da Nilce Mar, né? eu acho bastante importante. É, agora vamos passar para a Gisele. Bom dia, eu vou complementar algumas falas. Né, microfone. Né? É, eu acho que assim um pouco que a Simone falou é, eu estou aqui como representante né da Secretaria Municipal de Cultura e a gente já vem batalhando pelo plano desde 2011 né então é assim, importante a gente assim nós somos é, como dizia a Gandhi né resistência ativa e provocativa a gente nunca a gente sempre né, buscou é, mostrar para os secretários a importância que saía do, do executivo né, e que a gente precisava ter... É, é, constituído esse grupo de trabalho, porque a gente trabalhou naquela também desde 2011, nós trabalhamos muito na clandestinidade, porque nós não tínhamos ainda esse esse grupo de trabalho instituído. E aí, quando em 2015 sai a estrutura do plan, da, do, né, do GT, onde a educação e a cultura cabeça a gente ainda não tinha ainda os nomes. Aí falava em março, mas a gente também, com muitas dificuldades, aí o, o vereador Raimundo estava aqui contando, né assim, hoje... É, na gestão de Eduardo Paes, nós tivemos seis secretários de Cultura, então era um recomeçar recomeçar, né? então cada secretário era Verdade. de novo nós chegarmos, conversarmos sobre o plano, botar isso na pauta e, é, e aí é, é um trabalho árduo, isso a gente tem que né, pensar. E aí nós não desistimos, Simone estava lá e eu também estava, a gente sempre procurando mostrar, acho que isso que é importante, que nós fomos muito resistência, né hoje o que a gente consegue também é muito pela luta e muito importante, a sociedade civil, a Frente Parlamentar, que também fortaleceram. E esse encontro aqui que é fundamental a presença de todo mundo, porque ele provoca também que já saia uma data, que já se pense o encontro para o dia 18. Né? E claro, é, a gente está tentando, desde o início do ano, uma agenda conjunta para falar sobre o grupo de trabalho, porque quando ele foi publicado, é, já com os nomes, eu não me lembro exatamente quando foi, mas acho que foi em agosto que a gente conseguiu a publicação, porque tudo é, é, é um pouco lento, a gente tinha a validade de final de 2016, então hoje o grupo de trabalho que, que foi eleito não, não tem mais essa validade, mas mesmo assim nós continuamos trabalhando, ainda no início do ano nos reunimos algumas vezes e a minuta está em andamento. Pra, né, para passar para o próximo grupo de trabalho, quem tiver à frente, quem for reeleito, quem outras pessoas que entrem, para né, para a gente dar continuidade. E eu acho que é importante a gente, assim, o, é um movimento das pessoas que fazem a leitura. né Então, é, cada vez mais a gente precisa ter outras pessoas participando dessa discussão. Nós percebemos isso quando fomos para as plenárias, que às vezes tínhamos um esvaziamento, ou, ou estávamos sempre falando para os mesmos, então a gente precisa sempre... É, divulgar mais, ter um, um grande número de pessoas à frente, porque a gente quer um plano seguro, a gente quer um plano realmente que atenda às necessidades, então eu acho que é importante a gente ter essa escuta para que a gente consiga colocar essas ações estruturantes no plano, né que para que ele não seja um plano organizado pelas mesmas pessoas e com, com o mesmo pensamento. E aí assim, o que a Kelly falou, a Simone falou, a leitura é direito de todos, porque a gente não acredita na leitura como lazer e entretenimento. Né? A gente sabe que é para o desenvolvimento da cidadania, né? desenvolvimento das pessoas. Então, isso é muito importante que isso, que fique também registrado no que a gente pensar para leitura, literatura, bibliotecas, né? escrita agora também pelo plano que a gente vai trazer essa discussão também, pelo plano municipal, porque a gente segue essa metodologia, essa orientação, também do governo federal. A gente não parte de uma discussão do que a gente acha que seja necessário. A gente tem os eixos estruturantes. Então, a discussão. Né, e até as plenárias foram sendo discutidas também isso. Né. Então, para o fórum dia 18, a Kelly estava aqui sugerindo o auditório lá do, do Cais, né da Prefeitura. Então, assim, agora com, com essa data. Pegar trânsito, qualquer coisa. Com a data já definida, a gente. Vai buscar o um lugar para divulgar o mais rápido possível e a gente pode combinar como é que a gente vai fazer essa divulgação para que realmente a gente tenha o auditório cheio como nós tivemos no, no dia... Foi, acho que foi dia 31 de março né, de 2016, 29 de março, foi o dia da inauguração da biblioteca do Rio Comprido Então, a gente... É, é isso mesmo, divulgar... E, e tensionar, porque a gente realmente tem a presença dos dois secretários, que a gente sabe que é o, é o que é necessário, porque não, não, sem eles a gente não consegue né, instituir o grupo okay. de trabalho. Gisele, fazer só uma parte na sua fala, vou pedir a Leila, que peça a Gisele lá em cima, para tentar segurar o, o plenário de 18, fica com uma opção, como uma segunda opção, tá bom? Então, pede a Gisele, viu Camila, sei que tinha sugerido, estou pedindo aqui para tentar é, segurar a agenda do plenário no dia 18 de dezembro às 14 horas como uma segunda opção, tá bom? Isso, porque agora a gente está com pouco tempo mesmo e que vocês que já estão aqui já coloquem na agenda, já coloquei a agenda dia 18 às 14 horas todos é, tá. nós estaremos então, juntos, okay. tá? Então eu estou aqui ainda para a gente continuar a conversa.